e comerciantes da rua Campos Melo, rua Campos Melo, que há quase dois anos vem sofrendo muito em razão das obras do VLT, Veículo Leve Sobre trilhos. Vamos falar muito sobre tudo isso, sobre o drama dos comerciantes, dos moradores daquela da rua e das imediações. Recebendo para tanto aqui é, o presidente da Amocan, José Rezende. Bom dia, Rezende. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Francisco. Tudo bem? Tudo Prazer é nós. Obrigado pelo convite. É isso. Nós é que agradecemos a presença. E também o primeiro secretário da entidade, que é exatamente o José Santaella Redorá Júnior. Bom dia, Santaella. Prazer em recebê-lo. Bom dia, Fernando. Prazer é todo nosso. Muito bem. Fernando de Maria está hoje, é, não está participando do programa, mas é, está em seu está lugar prazer. a Carla Nascimento, que está lá na redação do BocNews. Bom dia, Carla. Tudo bem? Então, bem-vindos aos nossos entrevistados. Muito bem. Muito obrigado, Carla, pela participação, pela presença. Eu queria começar essa conversa, meus é, caros Rezende e Santa Ela, para que vocês nos vejam um panorama da situação atual da rua Campos Melo, tanto do ponto de vista do comércio do comércio, quanto do ponto de vista dos moradores. Qual é a situação hoje, é, depois de quase dois anos de, de tantos transtornos, de obras, de dificuldades? Continua igual? Melhorou um pouco? Qual é o panorama, começando por você, Rezende, que preside a associação? Hoje, na real, a obra está desde 21, do 10 de 21, né? E na, no entorno ali, vai fazer mais de dois anos. Sim. Na Campos Melo, hoje, os moradores, os comerciantes... Sofre muito com a interdição da rua, que tem começo e não tem fim. Né? O ano passado nós estávamos com a rua interditada nessa época. Esse ano, novamente, nós estávamos com a rua interditada depois do ano e dois meses. Né? Liberaram agora. Já são dois natais, dois piratas de ano. Não, na real é três, né? porque na é, pandemia nós estávamos fechados é. os comerciantes todo mundo é. reclamando. Né? Com a obra, é dois natais interditado. Agora vai virar o ano. Vamos voltar aos trabalhos, nós vamos ficar com a rua integritada novamente. Meu Deus. E assim ah, continua, e todo mundo já está começando a ficar revoltado, né? porque todo mundo abraçou a obra, né? Porque é. a Mocan, como vários diz, nós não somos contra a obra. Nós só queremos uma obra bem feita e bem executada, né? Claro. Que diminui os transtorno que está causando a todos nós. Sem dúvida nenhuma. Redorá, é, na sua avaliação, qual é o panorama hoje? Eu... Não. Gostaria de trazer aqui, Chico, alguns dados né? Números O contrato foi assinado em 6 de julho de 20 Com final previsto Para 5 de julho de 23 Seria de 36 meses. No total, 30 mesas de obras Muito bem O início efetivo foi 20 de agosto de 21 A Campos Melo Tinha a previsão final 1 de setembro de 22 Passado O trecho da Afonso Pena até Xavier 3 de junho, também não ocorreu. Então nós recebemos diversos cronogramas em diversas reuniões com a Prefeitura de Santos a princípio, início. E o cronograma versão 06, que nós tivemos acesso o último, era Xavier até Xavier Pinheiro, Sim. com prazo de entrega 15 de março de 22, e da Xavier a Campos Sales 1 de setembro 22. Diante desses fatos, dos números... Nada cumprido. Nada cumprido. Nada cumprido. Então, é um, um projeto em si é complexo, não deixa Sim. de ser, é parte desse princípio, nós entendemos essa dificuldade, só que a MTU, que é a empreendedora do projeto, ela deu numa versão anterior Na audiência pública Como o valor de obra civil Completa desse trecho Em 440 milhões Sim. No segundo momento quando ela abriu a concorrência Era 330 milhões previstos Números redondos 331 era o correto tá. De repente a construtora Queiroz Galvão Ganhou por 217 milhões Ou seja Já está com um terço menor se a MTU teve a experiência do VLT1, que é Barreiros Porto, e disse que deveria custar 331, e a Queiroz Galvão também tinha a experiência do VLT1, porque uhum. ela fez um consórcio com o TRAM, de repente sai um resultado de 217, algo okay. deve acontecer, algo de errado Sim. deverá acontecer. E aconteceu, está sendo provado. Então, o que nós temos uma obra uma obra é deficiente na sua gestão, no seu conceito e na realização. Sim. Cronograma, portanto, inexiste, não é respeitado, nenhum cronograma. Não, porque é, dificuldades apareceram. Sim. Então, o, a MTU em diversas reuniões que já tivemos com eles, no Ministério Público, na própria MTU, na prefeitura. É, alega, alguns desenhos de cadastro da prefeitura é, não batem sim. Então quando você vai escavar Quebrar. um metro e meio ah, Você encontra tubulações que no cadastro não constam não consta. Então numa uma cidade de quase 500 anos A complexidade de você sair escavando por um centro antigo como é o bairro Macuco e o centro, o Valongo, que ainda não chegou lá ah, certo? A Constituição lá no início Que ah, também ainda tem. Então, há de se encontrar Vestígios arqueológicos claro. que, que ainda devem acontecer E mais os problemas e tubulações Que, Sim, são que não existiam Que deveriam ser previstos Agora, isso aí o, o valor Ganha a licitação O procedimento de licitação É por quem oferece o menor valor que nem sempre garante a qualidade da obra, né? e aí tem que fazer o chamado aditivo, o contrato aditivo, e vai jogando, e vai jogando. É, hoje a, é a, obra, que sabe. a obra hoje está em 236, Sim. já. Entende? Algumas estações não devem acontecer, e a obra, por ser nesse montante, como que, que, que você vai continuar a insistir, persistir em alguns erros? Então, basicamente... Era previsto o quê? Uma PPP, uma parceria público-privada. Mas não houve interesse de nenhuma empresa nesse trecho, VLT2. E por quê? Porque a iniciativa privada já entendeu a complexidade de realizar uma obra ah. neste local e com este montante. Sim, e aí, eu, eu, só pra, eu queria só... Pois uh, não. Uh, do, do recém, é o seguinte vocês estão lá à frente da, da entidade, a entidade ela acaba sendo o, o, o, a instituição que recebe basicamente a queixa, as reclamações, as dificuldades dos moradores e comerciantes. Né? E, em linhas gerais, em síntese resenha, qual seria o perfil dessa queixa, dessa dificuldade, enfim, é, dos problemas vividos por quem trabalha e mora na Rua capital São vários. É, um exemplo A recente agora, né? Acesso à garagem que os, mora que os além dos moradores moradores têm pelo seis meses sem colocar o carro na garagem, é, interdita uma fase, uma, uma quadra, um exemplo. Aí executa pela metade. Quando quando aquele o morador daquela quadra pensa que já está livre, é. a obra volta de novo e volta a outra interdição. Aí, aí continua, aí é falta de água, agora recentemente a luz, todo mundo ficou se sem internet, o dia todo sem luz Até os dias atrás aí o... E quando chove? Mas quando chove, pior Apesar que eles agora estão voltando né, o nosso José uhum. é, Que o erro todo começou num projeto Quando eles começaram a fazer a topografia lá atrás ele começou a baixar o nível da rua, 20 centímetros E eles fizeram a rua em, nivelada, um nível só E a água não tinha para onde ir. É, Não tinha drenagem, né? Aí eles agora estão voltando, estão colocando um tipo de grega Que eles fizeram com sarjeta A gente ficou reclamando, reclamando, reclamando Que não existia drenagem Eles voltaram, quebrando tudo, lado esquerdo, sentido centro Estão colocando a grega, na Campos Melo, de fora a fora Para poder ter a drenagem mesmo assim, nos cruzamentos ainda tem deficiência de drenagem, entendeu? É, sem falar que... Ah, prejuízo, né? Prejuízo. Só prejuízo. Comércio, moradores, cada uma coisa. Isso já foi calculado, pelo menos? Só tá, <risos> isso é. Uma ideia que Olha, representa esse... É, é. Isso, para muitos, é o um fundo de comércio, né? Você está deixando de faturar e honrar seus compromissos. É. Ponto. É, então, nós procuramos nos associar porque, de forma individual, isso não caminhava. É, os prejuízos, para muitos, são enormes. E, para nós, que nos associamos na forma Sim. de procurar os direitos e os, os, os, entender essa, essa situação, é que muitos falam, assim, olha, devemos entrar com as ações. Sim. Então, ações individuais, e alguns entraram. E nós, como associação, ainda protegemos. Ter recorrido ao Ministério Público? É, nós entramos com o Ministério Público, buscamos o Ministério Público, por quê? E isso causou uma certa, um certo constrangimento na Prefeitura. Nós estávamos reunindo lá com o Flávio na ocasião. É, Ressalta-se aqui que o prefeito só nos recebeu, só nos conheceu perante o Ministério Público nós buscamos sempre um diálogo, nós não somos reativos, nós temos uma postura de colaboração, esse é o nosso, nosso objetivo. intuito, objetivo. Então, buscamos o Ministério Público porque foi a única tábua de salvação, claro. certo? E eu faço aqui um ressalto, aqui o nome da doutora Almáquia, é, que ela é a promotora do, do Gaema, né? Uhum e que nos acolheu. Ela, hoje, é uma engenheira, praticamente. É, ela tem uma dedicação tão intensa para esse tema, porque isso aqui é engenharia, basicamente, certo? São projetos, desenhos, e estivemos lá na prefeitura buscando uma audiência pública, apareceu um representante da EMTU, ele não sabia responder nada, dezembro de 2018. Em 2015 foi apresentado o conceito né, de audiência pública, o conceito do projeto. O que, que é o VLT? Se me permite dar um, um macro do processo. Né? VLT traz o, é o indutor do desenvolvimento urbano, do novo conceito urbanístico. Não resta dúvida, isso é no mundo todo. Então, trazer o VLT para esse trajeto, que não era o previsto a princípio, Seria isto. Então, enterramento da fiação elétrica, uma nova repaginação, né? a repaginação da Campos Maior. Retirar nas árvores. Ah, o VLT é a primeira experiência que nós teremos do VLT compartilhado. Entende? Então, aí as perguntas. É, com essa estação de 60 metros que são, foram colocadas no, ao longo do trajeto, Ali na Xavier Pinheiro, esquina, Campos Melo, você matou o um negócio. Toda a esquina está morta. Porque você deixa um corredor de um metro e meio a dois metros de uma caixa metálica em frente. Descobrimos isso aí tudo com os desenhos, porque alguns dos nossos participantes teve acesso a todos os projetos. Todas as informações técnicas. E começamos a estudar isso e compartilhar no grupo. E aí nos assustou, e claro. quem poderia nos ajudar? O Ministério Público, claro. e aí nós, por isso lá temos Ministério... recebido o apoio. E tem que ser assim mesmo, o Ministério Público existe para esse próprio nome, já diz Ministério Público, é para a população recorrer ao Ministério Público. É, tem, tem mais um adendo, né? a população em si enxerga o VLT como esse trajeto bonito que ele passa pela Glicera, certo? que é, ele é isolado, ali ele está na via ah, permanente já é. prévia, que, que existia. Que a linha do trem, Correto. a população já estava até acostumada, a linha da máquina, como se diz é assim, antes e depois da linha da máquina. A não linha dele, catenária, né, ah, a alimentação, claro. então ali é um, é um FLT bonito, mas só que para Campos Melo, ele vai ter mais postes do lado esquerdo, no que sentido que... do trânsito, do lado direito hum. também. Para colocar a fiação dele. Então não vai ser enterrado mais, a fiação elétrica, porque custa 600 não, não, não. milhões. dessa nessa improvisação, ela custa muito tirar fora, põe qualquer coisa e vai assim. Como sempre, tudo no Brasil. Agora, Santela, eu, é. eu acho que a questão fundamental nessa discussão <risos> é a seguinte: esse trajeto, pelo menos na minha visão, não sou engenheiro, eu apenas aqui, eu, diante do que eu leio e recolho de informações, me parece evidente que um VLT, pela sua importância como obra, que é o metrô de superfície, né? numa região metropolitana, ele tem que atender fundamentalmente a região metropolitana, não uma cidade. Nós temos a primeira fase, que é Santo São Vicente. A segunda fase, natural, teria que alcançar, por exemplo, a área continental de São Vicente, de onde vem grande parte da população para trabalhar em Santos. Basta ficar em qualquer estação do VLT ao longo da Francisco Glicério, ali na costa, ou mesmo na Washington, para verificar o número de pessoas que vêm pelo VLT exatamente da área continental. Não se pensou nisso. E depois seguir para a Praia Grande. Esse é o princípio. O princípio de uma região metropolitana é o da mobilidade. Você garantir a mobilidade. Isso não se garante. Agora, quando você faz uma segunda fase por ruas pequenas, estreitas, do ponto de vista... Considerado o GLT, como é o caso da Campos Mello, como é o caso da Constituição, como é o caso da Madureira, Bueno, entre tantas outras vias que a, Corte, outras vias da segunda fase, você vai que dificuldades dificuldade, a parte do que o Santela levantou, a questão da, da, da, da, da escavação, enfim, daquilo que vai se encontrar, sem saber exatamente, já que não há cadastro é, detalhando esse tipo de coisa. Então, além disso, pra, pra, por que razão? O indutor do centro, da Vila Nova, do Paquetara, se reformar o mercado municipal já é um belíssimo indutor. Não há necessidade. Se quer levar para o centro, que levasse para Conselheiro Nébias, que é uma via, uma avenida, e que é onde o impacto seria muito menor do que numa rua pequena, com tanto comércio, com tantos moradores que me acompanham. Isso me parece evidente. ou um erro e... Veja que a segunda fase deveria ter sido outra, mas enfim. Esses grandes empreendimentos sempre são em grandes da avenida, né? Porque claro, nunca se empreendimento. Uma rua secundária. Apesar da importância da Campos Melo, era uma rua secundária. E... Agora, faz -se isso e veja dois anos, dois anos vocês estão enfrentando essa dificuldade. Eu gostaria de saber depois, quer dizer, qual vai ser exatamente o benefício, qual vai ser a, a demanda de usuários pelo VLT no sentido Francisco Glicério, centro da cidade. Vamos aguardar, por favor. É, a previsão, esse é o SIM, né, o Sistema Integrado Metropolitano. É, a previsão do sistema de transportar VLT 70 mil passageiros dia. Você sabe qual foi o número de passageiros transportados em 21 pelo VLT 1? Um, 4,9 milhões de passageiros, o que dá 13.400 dia. O VLT trabalha 365 dias, ano. Então, 13.400 passageiros dia. Esse é o, foi o resultado de 2021. Então, hoje nós temos a uberização de tudo. né? E o sistema que foi projetado para 70 mil com a fase 2 integrada, será que vai acontecer? O, a região metropolitana da Baixada tem 45 milhões de passageiros por ano. 45 milhões. São nove cidades, 465 ônibus e 22 VLTs. Então, então esse trajeto, é, pela Campos Melo, voltando, Constituição, Luiz e Camões, ele é redondamente... Errado. É conceitual. É Porque a conselheira é Nebel, você sabe que ela def... teria somente cinco desapropriações pelo trajeto? Tá bem. E hoje desapropriaram 32 imóveis e de forma parcial. Então, agora, você tem imóveis, galpões, que metade dele, ou um terço dele, <cười> foi desapropriado. Então, a Entendi. função dele como galpão deixou de existir. Não, realmente... é, é, uma, é... Acho que é mais do que é, é, suficiente o argumento de que foi um equívoco essa segunda fase, porque, na verdade, ficou uma ligação Santos-Santos. Santos-Santos. Sai da França de vai pelo centro e tá, volta aqui na, na Conselheiro Neves de novo com França de Glicério. É, ou seja, a segunda fase do VLT é uma, uma ligação exclusivamente para Santos. Onde deveria ser, até pelo volume de, de, de passageiros, de usuários, um princípio metropolitano que não aconteceu. Santayla, Rezende, eu peço a licença de vocês. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a Carla Nascimento e também com Celso Bernizo. Voltamos já. Estamos apresentando o Jornal Enfoque, manhã de notícias. O maior e mais completo hospital da região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 E hoje recebemos aqui nos estúdios da Boquinha TV, ao vivo, com muito prazer, dirigentes da Mocan, que é a Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Campos Melo, que vem sofrendo uma barbaridade nos últimos dois anos em razão dessa obra do VLT, que tem tantos erros, tanta, olha, é tanta confusão. Daqui a pouco nós vamos mostrar umas fotos de uns postes que eles andaram colocando lá, né, gente? daqui a pouquinho. Mas antes eu queria chamar o colega jornalista Celso Vernizzi, que vai nos trazer a previsão do tempo para estes dias, final de semana, para fim de ano. Seja bem-vindo, Celso. E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo. Olá, amiga. Olá, amigo. Muita chuva pela frente nesta quinta-feira. Frente fria passando no Oceano Atlântico, distante em alto mar. Mas aquele canal de umidade que vem do norte do país está ativo e vai determinar também... Muitas nuvens e instabilidades, como já vem determinando desde ontem à noite, ontem à tarde, pela madrugada, em todo o interior paulista. Tudo isso desce em direção ao litoral, passa pela capital e grande São Paulo, onde vai chover muito durante o dia, e vem no litoral onde vai chover bastante também. De vez em quando diminui, logo aumenta e pode agravar durante a tarde também à noite por todas as praias de São Paulo. Tempo instável. Amanhã diminui a chuva e a temperatura máxima cai um pouco. Hoje, ainda 28 graus no litoral, na capital, no interior, 28 a 30. Amanhã, por causa da nebulosidade e da umidade, temperaturas máximas caem um pouco, dá um refresco nesse clima abafado. Um abraço a todos. O tempo. Obrigado colega jornalista Celso Vernizzi, sempre muito preciso em todas as suas previsões para os nossos amigos. Internauta. e agora Carla, colega jornalista Carla Nascimento que está lá na redação do Boquinius gostaria de ouvi-lo e as suas perguntas para os nossos convidados José Rezende e o José Santaella Redorá Júnior, respectivamente presidente e primeiro secretário da Amocan. Carla, por favor. Eu gostaria de saber dos senhores se a CETESB, ela já fez alguma avaliação nesse período dos dois anos e entregou para vocês? E é então se ela tem dado alguma assistência, tem analisado as obras, tem é, as solicitações de vocês nesse período do, dos dois anos, né? Porque a gente sabe que as casas que já começaram a ter organização, já tiveram desde o começo, as análises de todos. É muito bem, a pergunta da Carla sobre se a CETESB como um organismo ambiental do Estado que cuida né, das questões ambientais do Estado, se ela por acaso tem demonstrado preocupação, tem participado em ações com vocês ou não. E eu estenderia essa pergunta da CETESB para os demais organismos de fiscalização, principalmente do Estado, se tem acompanhado esse tipo de problemas que vocês enfrentaram e a prefeitura também. Por favor, Rezende. Então, você eu tem acompanhado, tem feito visita à prévia, sem, sem isso. É tanto que eles aceitaram das últimas visitas que tiver setembro, sei de setembro, de 22 agora, Sim. outras visitas em agosto. É, ele viu tanta eficiência, tanta coisa errada, que ele chega lá até a suspender a licença. Não é quando eles entraram na Amador bueno, eles não tinham licença para ter feito a, a obra da Amador Bueno, que a CETESB tinha suspendido a licença. Né? Eles mesmos sem licença, eles avançaram. Mas hoje a, a, essa licença está suspensa pela CETESB né? E eles estão negociando os pontos, né? porque eles só quer avançar a obra. E abandonou a Campos Melo. Eu falei, não, vocês estão abandonando, vocês não terminaram nada aqui. Está tudo, é olha, jeito que está aqui. Sem condições de uso, né? Do, dos comerciantes. E está suspensa até então. mas é só Então, ela. É, a CETESB, no início eu busquei muitas informações da CETESB. Então, recorri à ouvidoria da CETESB, à diretoria deles, tudo, de projetos. Estamos estavam sempre um pouco reticentes em abrirem as informações. Por quê? Porque nós temos uma licença prévia, depois a licença de instalação, correto? Correto. E veio lá depois a licença de operação. É, a CETESB se sensibilizou muito com a gente, é, numa reunião que nós tivemos em agosto, aqui na Unifesp, e quando estava lá presente a CETESB, é, tentando tirar mais argumentos presencialmente do, Das respostas da construtora, Queiroz Galvão, a alia A né, população Então nós como comunidade estivemos lá E de repente um homem da EMTU Começa a colocar as vantagens de marketing do projeto Isso nós sabemos né? E isso foi um momento de explosão nossa né, Como comunidade Daqui, e a CETESI presenciou e se sensibilizou, foi reportado à diretoria, porque até então, numa outra reunião ocorrida no Ministério Público, o diretor da CETESI presente, ele colocou assim, que a fiação elétrica, nós questionamos por que foi apresentada na audiência pública uma solução, e depois você vem com uma execução diferente. Então ele colocou, não, isso é uma obra periférica que o conceito podia ser alterado ponto isso foi caminhando e agora já sabemos que não vai ser enterrado e tudo mais mas diante dos fatos dessa reunião a CETESB se sensibilizou e ela se envolveu com o problema e junto com a promotora Sim. Ó, do Gaema que está sendo tudo muito bem tratado e tudo isso tem informação técnica Chico, e olha, são, pá, pastas, de... é um metro de pastas e altura e documentos Nada, isso deu muito estudado. É. E, então o técnico da CETESB fez algumas vistorias, né, é. sem avisar, e constatou uma série de problemas de segurança de obra, da execução da drenagem, que nós estamos comentando, da fiação elétrica que está passando rente à varanda na esquina da Xavier Pinheiro com o Campos Melo, e muito mais. E, e agora, ó, o ponto final ainda está. Na autorização para a instalação dos trilhos. Então eu estive na MTU, na diretoria da MTU, a presidente do MTU nos recebeu com a promotoria e com os técnicos da promotora, do Ministério Público, e lá tá, tem bem claro: não há autorização até o momento para a instalação desses trilhos. Por quê? Porque a definição do sistema de isolamento de vibrações é um pouco ainda é, frágil. E, e por mais que você coloque informações técnicas, você pode colocar que haverá uma demanda de 100 mil passageiros. Você faz uma estatística. Sim. Não, tá? Então, nós sentimos da CETESB agora que ela interrompeu a licença e está dando por trechos da obra. Tá. Tá, tá trabalhando está trabalhando muito bem. Está atento e acompanhado. A CETESB, ela... ela assumindo o papel dela, né? uhum. que concede a licença e caça a licença. Claro. Não tem e esse papel não. a MTU, ela, ela, como papel de empreendedora, chefe da obra, ela delegou para uma empresa, que é um consórcio coordenado um, pela Bureau Veritas, foram 25 milhões de reais contratados esse consórcio, de fiscalização da obra. E que então... Os fiscais, está aqui o Rezende, que todo dia anda na obra, tirar foto, o Beto, outros moradores. Nesse grupo, os moradores, nós participamos e as fotos vão transcorrendo. Vocês são os verdadeiros fiscais. Isso. Da obra. E essas que fotos, verdadeiro. vídeos, vão direto para um grupo da promotoria, que é onde participam os secretários Sim. da prefeitura. Sim. Muito bem. É, temos aqui algumas imagens, né? Olha lá o Rezende. Vai comentando aí, Rezende. <coughs> Olha só. Aí é na... Estar em que? Aqui é o Língua de Tramon, né? Com frente ao... Sim. o prédio, o 104. Aqui já é na... Na Unimis. Aí, ó. Ele tem, tem que ser os postes. Essa é a estação ah. Cavalho de Mendonça, tá aqui, certo? É. É. Com a Chauvel Pinheiro. É. Com a Chavé Pinheiro. Positivo. É. E ali, então, você tem todos esses postes que serem... Ah, esse aqui, ó. Esse é o ponto crítico. Isso está é o nosso campo Posso falar a reserva? Você é... estava vendo é a imagem? Vamos aquela foto, Fota, aquela foto, foto, foto anterior, Felipe. Essa. Aí, deixa aí. Quando esse projeto foi para ser executado, apresentação em audiência pública, essa fiação era toda embutida. Seria? Ah. Seria, Seria. seria, né? seria. Uhum. <risos> Hoje está nesse estado aí, ó. Porque não tem espaço físico. Não existe um espaço físico para ter esse esporte aí Olha o poste, não, é, ou é a, a sacada do prédio Eles não, colocaram A fiação é, passa na 60 frente da sacada é 40 a 60 centímetros de distância hum. Aí Esse pedaço aqui, eles estão estudando Para hum. ter comunicação e fazer embutido Daqui desse poste Até a esquina até da chave, é a chave é, é, é, evitar a do prédio. Mas a secundária Essa secundária Olha. da CPFL aqui Ela não viaja ah. aqui, está tá vendo? Eu, eu, eu. Então, mas por que isso? Porque em frente tem uma estação de 60 metros de comprimento, 3 de largura, 3 de altura. E essa estação veio para a rua, então o trilho desvia um pouco para a esquerda. Sim. E essa calçada ficou recuada. Claro. Se, Sim. De 1,5 um metro. E meio, se olhar no esporte, olha é o nível do esporte, parece zigue-zague, tá vendo? É, pois é. Que coisa. E o um morador coloca a mão no fio, porque está passando lá. lado. lado. É, é um... é. Olha o tipo que nós comentamos não, não é antes, o Chico. É essa imagem aqui, ó. Fizeram essa sarjeta aqui, certo uhum. Mas como, não tem drenagem, então, tá Aí hoje, tanto, não, tantas reclamações da comunidade, Sim. aí estão colocando uma grelha. Estão <risos> né? colocando uma grelha para não ficar assim. É, na verdade vocês é que estão fiscalizando essa obra e apontando os erros, e para ver se é MTU lá, Aqui, aqui. Tem, é, verdade, que é Também tem só dar uma achando. ressalva aqui, também nós ah. temos um, um acompanhamento do engenheiro da prefeitura, que é o engenheiro Carlos sempre está lá com nós. É, prefeitura é, a, a prefeitura tem dado todo apoio A prefeitura tem Dois engenheiros direcionando, né? Um engenheiro que CT, Que que mandou o Fofifi Que é o engenheiro Rosa né? Que é o, é o coordenador da obra E o engenheiro Carlos Que está lá todos os dias repassando Para a MTU Os o erros programa. que estão acontecendo ah. Para tentar amenizar né? é. É, Porque eu, é difícil é imagina. dar uma em ponta de faca todos os dias imagina então ela. É, o que então, que a gente tem que trazer para um pouco o contexto é que o conceito desse projeto ele tem uma série de erros é, claro. entendeu Evidente. conceituais Evidente. então é uma, uma quando é coordenado muito por arquitetos os engenheiros então existe um corpo técnico na prefeitura de Santos muito competente nós não estamos então, colocamos em questão isso então tem engenheiros mas quando um projeto a coordenação do projeto é externa e é feita em São Paulo um Sim. escritório um por galeta, arquiteto, em entendeu então olha você, você verifica que se baliza, se baliza por Google e por é. desenhos de cadastro que às vezes não estão atualizados, e de repente na um prática, é na dizer. execução. Então a Campus Melo se mostrou como um, um efeito laboratório. O conceito de rebaixamento de toda via, esses desníveis de meio metro, que ainda estão lá. Se você percorrer a Campus Melo mais ao final, é, é vergonhoso você ter uma, uma calçada e rampa. E percebe? Então, é, as estações que colocaram... E agora, se fosse maduro o projeto suficientemente, isso colocamos... Então não se falava agora em desapropriação da esquina da Xavier Pinheiro com a Campos Mel. Agora, se desapropriou, logo virando ali a Dr. Cochrane para João Pessoa... Nós chamamos a atenção do gerente do projeto da época... Né? Era um galpão... Que entra e sai caminhões, e ali vem uma estação, a estação paquetá. Então você, como que se inutiliza o negócio? Você tem que desapropriar tudo. É não é, condenar. Aí vem a estação Tamandaré, que não vai ser mais feita. E constava no projeto. Ali na, no final da, da Luz de Camões. porque quê? Eu ia um corredor de um metro e meio, que ia ficar em frente ao imóvel. A universidade 1 um, aqui que também vai ficar um corredor taxico. Agora se questionam conceitos urbanísticos de uma área maior. E por que, que não foram desapropriados? Que era previsto ao, ao faltou, princípio. faltou planejamento, faltou organização, obra feita de qualquer... Não, venderam a ideia de um projeto barato. barato. E aí, Campos aí, Mero, é, só falando de desapropriação Campos Mero 483 desapropriaram parcialmente. Na esquina da, da... Vocês acham que a, a, agora a mudança de governo estadual, é, considerando-se que o novo governador, governador eleito, né, Tarcísio Gomes de Freitas, é um governador tido, apontado, considerado como um técnico, ele é um engenheiro, enfim, é um tocador de obras, e, né? Não seria tão político, pelo menos essa é a imagem que se, que se passa do, do futuro governador. Vocês acham que a, a mudança de governo de alguma maneira pode é, contribuir para acelerar, para pelo menos amenizar os problemas que, que são decorrentes da, de uma empresa do Estado, que é a MTU? Ou seja, ele, o governador, vocês sabem se ele tem conhecimento, houve algum... Um contato de vocês, da Mocão, mesmo de políticos, com o governador, para que ele conhecesse a obra, visitasse, enfim? Conhecimento, do Chico, ele deve ter. Né? Porque tem a deputada federal aqui da Baixada, a Rosana Vale, que ela já teve na obra, fazendo as imagens lá, e ela deve ter conhecimento dessa obra. Ele, como técnico, como engenheiro, se ele visitar a obra, eu acho, se ele for técnico realmente, ele para essa obra, que essa obra não dá continuidade, não. Porque a quantidade de erro, <risos> esse esporte, eu, é coisa fora do comum. É o conceito que eles venderam de uma rua moderna, o né, um empreendimento, que não chama de obra, chama de grande empreendimento, uh -huh. e está instalando isso aí, porque isso aí é uma coisa que ele vai deixar para o futuro. É, e a administração local, o senhor prefeito, mano, ele, ele falou a obra é de Estado. Mas a chave da cidade é dele, sim. não tem deixar. Uma obra de é mais de quase 250 tem, milhões. O estado e o município é. não tem Nós recorremos já por duas ocasiões à, à tribuna cidadã, na Câmara. Sim. Né? Então os vereadores ouviram sim. nossas reclamações, e participaram da reunião do Ministério Público, foram em loco lá na rua, viram as obras, boa parte deles. Eles se sensibilizaram e prometeram que iam mas nós não sentimos mais nada. Porque eles sabem que é tanto problema, e que se, se envolver nisso aí, então eu entendo que dos deputados, a, a, a, a deputada Rosana Vale foi a que mais eh, nos apoiou. Ela esteve pessoalmente, andou pela obra. Nós nunca recebemos a visita do senhor prefeito, concordo? O senhor prefeito nunca esteve lá vendo essa obra, em loco então ele, ele eu acho que ele não adotou bem essa obra então nós ficamos um pouco órfãos aquela questão de isenções foi tão uh, comentada que haveria uma isenção de IPTU para os moradores de taxas para os nós até perguntamos isso ao prefeito aqui na última participação dele ele disse que não poderia fazer nada porque pela questão legal é ilegal, é é se é é seria ilegal é conceder descontos então, em 14 de 1 de 22, nós, nós estivemos lá na, numa reunião com os prefeitos, os vereadores, né? E secretários. E, e secretários. A época lá ele falou assim, ó, é, Isenção de taxa de licença e publicidade, já está tudo certo. Ah, é? Em janeiro de 14. E Ou 14 certo? de 1 de 22, lá. E já, está de já está certo, não? Rapaz, não. é minha contabilidade fala assim, ó, tu tem que pagar hoje, hoje, dia 29. É. Se você não pagar, você vai sair da simples na, nacional, viu? Vai pagar assim, as taxas? Pagar as taxas. As taxas que então nós vamos, da da é. nós vamos sair da sempre nacional. vamos sair da Simples Nacional. Aí eu pergunto, o ilegal, Chico, é nós ficar sem usar a nossa rua. Nós não temos acesso ao nosso comércio. Nós não temos acesso, os moradores não ter acesso às suas casas, às suas garagens. Isso é legal. É dois anos no entorno Um ano, em agosto, eles começaram a fazer esgoto né? A instalação de interdição da rua 100% Da Cantuza Mera começou dia 21 Dia 21 do 10 De, 20, de 21 que já tem uma... Isso é ilegal E nós estamos tá tendo interdição até hoje Nós nunca fomos bater na porta da prefeitura Quando nós estávamos trabalhando, quando nós estávamos usando a nossa rua Para pedir isenção de nada Entendeu? Nós nunca fui pedir, Nós não tem condições. Tipo, quanto mais? Quanto tempo? Hoje nós estávamos na reunião com a, com, a, com a promotora na Campus Mero, a visita na Campus Mero com o técnico dela, do GAEX. Ela perguntou assim: um dos técnicos perguntou junto com ela, quando vai ser o término da obra? Ninguém soube responder. Ou seja, vocês não têm a menor ideia, a menor previsão de conclusão de obra, fim de obra, nada, né? É, e agora a coisa estar bem desandada, né? Porque a mudança do governo, né? Sim. Eles demitiram muitos funcionários. Mas de, pé, é de funcionários. Se previa a contratação de 800 empregos diretos. A obra não passou de 450. Hoje ela está por redor de 130, alguma coisa assim, né? Esses são os números Então nós esperamos que o governador Novo governo né, Venha para também dar um apoio No sentido de construímos Nós não, não queremos é, é, é, é igreja, é igreja, é olha, Que a coisa funcione bem é, Porque depois fala assim A obra judicializou né? Então o emissário submarino lembra? lembra Essas questões E essa obra O Ministério Público já Afirmou categoricamente tenho todas as ferramentas, todos os argumentos para judicialização imediata. Mas a promotora alegou, não vou, quero judicializar a obra. E ela informou isso, muito claro. É. Tentando, na tentativa de negociar, de que a obra Imagina, saia. saia e saia correto. É isso. Porque, cara, Mas agora ela é um está entrando numa situação que, sabe, é de tantas pendências que não são resolvidas, por quê? É verdade. É isso é que... Uma, é uma boa pergunta, vocês não sabem quando a obra termina... É um, é um grama. Imaginem os senhores morar numa rua, ou trabalhar numa rua, que vai ter uma obra como essa, com tantos e tantos problemas, não saber quando vai terminar. Se termina daqui a um ano, se termina neste ano, se vai ser, como é, e como é que vai ser isso, esse término? Como é que vai ficar? Se não vão ficar várias pendências, várias coisas para serem resolvidas ainda. Eu vou pedir licença do Rezende e da Santa Ela, vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com o Jornal em Foque, Manhã de Notícias. Voltamos já.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 Voltamos a apresentar Jornal em Foque, manhã de notícias. Bem, estamos de volta com o Jornal em Foque, manhã de notícias, e agora no último bloco do programa, desta quinta-feira, 29 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer dois dirigentes da Mocan, Associação dos Moradores e Comerciantes da Rua Campos Melo. o José Rezende, que é o presidente, e o José Santaela Redorá Júnior, primeiro secretário da entidade, que estão nos contando aqui todas as agruras, os dramas, as dificuldades, os problemas de que.. Rua vem enfrentando os moradores, os comerciantes e eles próprios como dirigentes da entidade, imaginem os senhores fizeram uma convocação, colocaram os adesivos no poste, então chamando a comunidade para uma reunião, foram multados, foram intimados e multados. Pela fiscalização da prefeitura. E o, o Corpo de Bombeiros vai lá para vistoriar-se o extintor da, da, daqueles que estão à frente dessa luta. Parece que você não pode mais é, lutar pelos seus direitos no Brasil. Afinal de contas, onde está a liberdade? Fala-se tanto em liberdade de expressão, liberdade de ação. Qual é o problema? Qual é a dificuldade de convocar uma reunião, colocar uma faixa, por exemplo, convocando a reunião? Está certo? Ou mesmo protestando contra a a demora dessa obra, sai. ou seja, esse tipo de perseguição não se justifica, não se justifica mais alguma coisa inominável e que não cabe porque são pessoas de, do bem, trabalhadores, comerciantes, moradores, que querem o melhor, que querem que a obra na, na, na, na rua, e eles não são contra a obra, mas que ela funcione, seja bem feita, adequada, não crie mais problemas, não crie mais dificuldades, como vimos agora nas fotografias com poste da a meio metro da, da residência com a fiação na porta da, da, das varandas dos apartamentos e coisas do gênero. Enfim, é isso que se pretende, apenas isso, nada mais. Carla, você tem mais perguntas? Carla, por favor, eu gostaria de ouvi-la. Tenho sim, Chico. É, agora tem chovido bastante, né? E eu queria saber se, por essa parte da drenagem, a, a rua deve alagar, e se tem alguma atendendo essa parte das é, rastaduras na, nas casas, bolso, bolor, que provavelmente deve atingir bastante, né? Muito bem. Então, eu peço a dúvida. E também gostaria de agradecer aqui a participação dos nossos internautas, do Paulo Eduardo Costa, do Felipe Martim, da Neuza Pontes e da Márcia Regina. Muito bem. É, a Carla pergunta, a de Santa Ela, essa questão... É, de alagamentos em razão de chuvas, na né? temporada de chuvas, questão da drenagem e também de mofo, problemas que as donas de casa devem estar enfrentando em razão. Tem uma vizinha tem um, lá que está fazendo um comentário comigo que... é se hum, A poeira que tem, que tem lá, né, ela fala, mano, eu estou tomando energético todos os dias. Todos os dias tem tomado, na, não é umas, umas quatro já reclamaram problema de saúde em razão da, da... Falo, não sei como não vai acabar isso não? Eu digo, não, não, nem começamos ainda como que vai isso vai acabar entendeu? É, é, é. E Chico, em agosto é, vai fazer um ano e cinco meses eles começaram a fazer o esgoto, aí fazer com a máquina, uma máquina um podcast eles começaram e fizeram esgoto e fecharam a saída de água fluvial do, do, das casas e dos prédios tendo a oficina do meu ali do motosão é, fecharam a saída hum. fluvial aí a, na chuva ele voltou aí no feriado dois meses atrás, no final de semana Não dá. A, a oficina chega. o no trecho inteiro, não, não isso não caso não É o trecho inteiro A mesma coisa Entendeu? É uma obra que não tem início, meio e fim Rápido na Campos Sim. Maior Então esse sistema de drenagem pluvial Das casas lá do direito o Trânsito, hum. ali passa o trem O trilho, tá. tá certo? Tem que ter uma canaleta de drenagem E o que eles fizeram? Bloquearam Porque não está construída Tem que colocar a laje para depois colocar o trilho então eu sabe é. aí a drenagem houve eu agora uma dimensão né da tubulação na Luiz gama que é constava 70 700 milímetros 70 centímetros né é, tá de e né, aí Luiz gama, bateu né? um número é menor e sabe são detalhes técnicos que o, pro, o projeto em si faz uma nova um novo conceito de drenagem ao longo de onde passa todo o VLT que tem que ser refeito na cidade mas já constataram lá atrás que estavam todas assoreadas as redes de drenagem do município então a pergunta é dos imóveis com problemas, assim surgiu você sabe que são 1.838 imóveis lindeiros ao lado do li, da linha de trem e mais 900 transversais portanto deveriam ser todos é, vistoriados tecnicamente isso é norma a BNT brasileira, é uma, é uma vistoria técnica, pró-pré-obra. Conclusão, você sabe quanto foi orçado na planilha de orçamento? 900 imóveis. Então eu recorri ao Ministério Público, porque depois eu recebo um relatório de vistoria do imóvel, da família, lá né? e que a, a pessoa falou para mim, o Sr. José, estão dois estudantes aqui para fazer vistoria. Quer dizer percebe, Aqui, aí gera um book fotográfico mas não com as descrições patológicas que existem no imóvel, e assim não foi só no imóvel nosso da propriedade da família, mas com muitos outros, que nem foram vistoriados e que agora, após passagem do, do trator e da compactação prévia surgiram trincas, infiltrações, percebe? E, e aí? Ah, isso já estava pré-existente do imóvel. E, então, o Ministério Público está recomendando que cada um entre com sua ação até, é. em cima disso. Porque era obrigação da construtora realizar uma vistoria prévia, claro. Protelar. E eles alegam para a gente que foi feito. Isso ainda está sendo discutido. discutido. Provavelmente não foi feito, porque você com 900... 900 imóveis 1800, que eram previstos eram previstos quer dizer obviamente muita coisa ficou por ser feita é uma situação realmente olha cada cada detalhe cada aspecto disso mereceria uma ação de cada de cada cidadão de cada morador de cada comerciante da rua Campos Melo uh, eu queria saber de vocês o seguinte agora Santa Rezende pois não. dá para vocês imaginarem quer dizer vamos vamos imaginar um cenário ideal Está distante ainda, mas que tenhamos um cenário, conclusão da obra, tudo em um o BRT funcionando e tal, tudo organizado, certo? tudo direitinho, ou, ou, não sei quando, mas vamos admitir, apenas para efeito de argumentação. Vocês têm como considerar, avaliar o, o tipo de benefício, de valorização dos imóveis dos senhores, do comércio dos senhores, em razão da obra? Dá para imaginar isso ou não dá? Chico, baseado na linha 1, um, tem bom na linha um, você conversa com ele e ele falou que não valoriza nada. É. Para comércio, tipo assim, a distância de uma estação para outra. O cara não vai chegar numa estação. Ah, vou pegar o VLT que eu vou. Um exemplo. Eu vou estar na sua loja. Tá. Ou na Destaque, uma loja. Ele não vai descer de lá. 800, 800 metros mais ou menos, deixando na estação para voltar pé, para ir comprar nada dele, depois voltar para o VLT. Esse é um ponto de vista, se até um carro, o cara vai de carro. Sim. E sobre valorização, na Campus Melo os imóveis não vão valorizar. No Lindeiro, nas ruas transversais, vão valorizar, porque... É, é, tem um transporte eficiente, já tô vendendo a ideia, tanto que os prédios que estão fazendo do lado é sem garagem. Ah, não é pra incentivar o uso do VLT. Entendeu? Aí se você quiser comprar garagem, você compra separado do, do imóvel. Aí você vai usar, porque tipo assim, para os moradores da Campus do Melo. quando tiver ideal, nossa rua tiver funcional novamente, vai vir a reclamação para aquele negócio da 5 horas da manhã meia-noite. Pi-pi-pi, a Caristina, assim, né? porque. E eu não sei como é que vai se funcionar Porque é cada esquina Aqui o um sininho lá do velho Debatendo não sei como eu, vai ser. eu coloco assim é, Moradores, comerciantes O lado esquerdo onde passa gente, o, o, o trem Ali a calçada deveria ser de 5 metros E ela foi reduzida Então não cabe um carro Para colocar na garagem Como é que o morador vai colocar o carro na garagem ele vai ficar com a traseira sobre o trilho. É. Então, o benefício do VLT, nós não sabemos, com ele, compartilhando o trânsito. Então, Sim. será que nós estamos preparados, como sociedade, é, o, suficientemente desenvolvidos? Se você vê hoje moto passando sinal vermelho, hum. entregando a sua alimentação quentinha... Mas passando esse sinal vermelho, será que na, nos, durante os trilhos isso não vai ter, vai ter problema? Ao longo, os carros que vão para. Então, mudança. Existe um, um edifício ali, eu tenho um síndico que participa do nosso grupo, o Residencial Horizontes, primeira quadra, Campos Melo, lado esquerdo. São 120, 180, né? Aquele apartamento maior. E aquele né? prédio, 25 é andares. Então, como é que vai se proceder a mudança de imóveis que sempre ocorre? Entendeu? Os prédios... E, e como é que você não tem espaço mais? Então, o trem passando, não tem um gradil. Criança que pode correr na frente. Sobre esse aspecto de segurança do trem compartilhando, passando ao lado, é questionável, porque nós não sabemos. E se a velocidade que ele vai des desenvolver, 30, 40 km por hora, eu, essa é uma das grandes vantagens do, do VLT, a tração rápida e a frenagem rápida dele, né? E será que isso vai ser... Realmente colocado como um resultado prático. Então, tudo isso, ainda eu tenho dúvidas. Porque a questão da, da estação, que isso nós pegamos muito né, desse conceito, não é por aí, não. No mundo, você embarca na rua. Então, por que, que tem, temos que ter essa estação? Ah, porque é a evasão de divisas. Assim nos respondeu o presidente MTU Então, qual é o conceito, então? Tarifa zero gente Entra no sistema Realmente em transporte de massa Que é para que as pessoas Usem o VLT, é tarifa zero São 50 municípios no Brasil Hoje que praticam isso E por que não? Então aqui com a receita né, Que eu te contei de 4,9, são 24 Milhões ano Do que está hoje, isso não se paga Então retorno financeiro Sobre um projeto de transporte De massa, não tem é, não é por aí. Então vamos pensar de uma forma diferente. Ciclovia e hoje todo mundo reclama andar de automóvel em Santos. Tá difícil, não é? Eram 480 semáforos hoje, eu não sei qual o número exato, mas você não anda mais automóvel e você tem que tem, ter tem, transporte de massa. E aí um, um ônibus a bateria, sistema BRT com menos agressão ao meio ambiente, ambiente. talvez. Entende? Pode ser uma solução. Tá Eu queria chamar a Carla que ela tem mais uma pergunta, a Carla, é isso? Já estamos no limite do programa, Carla. Vamos lá. Não. A participação do governador Benedito Furtado. Ele falou que realmente a obra foi mal planejada. Vereador? E a gente tem um público aqui bem grande de PCD. Estamos cadeirantes, pessoas com deficiências físicas. É, como é que essa, o pessoal está passando com cadeira de rodas? Só com Curiosidade. Eles chegaram a pensar nessa possibilidade? Ou seja, acessibilidade não passa, né? Não, é, todas as estações são previstas, tem que ter acessibilidade, tá isso faz parte do projeto. Agora, durante obras, uma senhora que caiu na calçada é, que estava inacabada, né, do lado esquerdo, do tá, sentido do trânsito, e, e se machucou. E agora, com a remoção de postes, um motociclista. Teve o pescoço todo cortado, que yes. estava um fio no meio da, da via. É, quebrou que, o que, são Quebrou então por que, que as coisas não se fazem de toda uma forma integrada? Então nós temos as, as empresas de telefonia, de energia, de água, de esgoto e de gás. Então é um pool de empresas é. e em que esse assunto tem que ser muito bem coordenado. Claro. E é isso que nós sentimos. Falta, onde falhou? Falta coordenação, falta planejamento, olha, falta tudo Não tem um líder É um negócio falta obra, não tem líder É um negócio <risos> muitíssimo <risos> sério Bom, senhores, olha, nós teríamos muito mais a conversar você sabe o problema é gravíssimo Mas nós temos limitações de tempo e vamos chegando ao final Eu queria agradecer muito a participação de vocês mais uma vez, e saibam que aqui o Jornal Enfoque Mãe Notícias está aberto democraticamente a todas as correntes do pensamento, a toda as, as, a, a comunidade, para que possa apresentar e debater os problemas que afligem essa comunidade, como é o caso dos moradores e comerciantes da Campos Muito então, obrigado, viu, Rezende, pela sua participação. Chico, obrigado você pelo convite. Só quero agradecer, né, o ano passado estava tá, participando aqui do... Do jornal, Sim, novamente. É Espero que o ano que vem. <risos> vocês voltem aqui, mas ela, não, ela chico, acabou. Agora, agora, acabou. A obra agora está funcionando, está tudo tá em ordem. Tá certo. É, assim, não, não se quebra, não se faz um homem um, sem um, um, um, quebrar o ovo, né? É mas eu só tenho a agradecer e vamos para a luta, né? Estamos às ordens. Desistir. Estamos às ordens aí essa luta de vocês. Muito obrigado, Santela. Nós que agradecemos, Chico. Isso para nós é a tribuna do contraditório, né? Sim, nós claro. Temos que viver isso. Não tenha dúvida. É. E podem. Aqui vocês podem protestar à vontade. Mas também não tem é uma problema coisa. nenhum. É. E sempre me pergunto. <risos> Você é candidato a alguma coisa? Não. Eu empreendo, nós empreendemos, nós acordamos claro. cedo, dormimos tarde. Nós queremos somente que as coisas sejam bem feitas. Nossa gratidão, no meu retorno, o nosso. É quando as pessoas de idade que moram ao longo desse percurso vêm até nós e falam muito obrigado por vocês fazerem isso por nós. É verdade. Isso não há realmente. É gratificante. É gratificante, como bem disse o Rezende. Queria agradecer muito a presença do José Rezende, presidente da Amocan, Associação dos Moradores e Comerciantes da Campos Melo, e também do José Santaela Redorá Júnior, que é o primeiro secretário da mesma entidade. Muito obrigado a ambos. Queria aproveitar para desejar um. Feliz entradas para vocês, um feliz ano novo, muita Muito saúde, obrigado. muita paz. E que essa obra termine de uma vez em 2023, direitinho, tudo arrumadinho. Vamos fazer aqui um apelo para a MTU, a construtora Queiroz Galvão, Prefeitura, Governo do Estado, enfim para que isto se resolva da melhor maneira e no próximo final de ano os moradores e comerciantes da Campo Velho estejam com esse problema solucionado. É o que todos nós desejamos. Agradeço a ambos, a Carla pela participação, a equipe técnica em nome do Felipe e, sobretudo, a você, amigo internauta, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição do Jornal em Foque Manhã de Notícias. Tenham todos um ótimo dia e até lá. O maior e mais completo hospital da região